Celebrar o jubileu, para mim, é particularmente importante e significativo, porque quando começou esta, a autonomia desta província como custódia, como, é, então eu era estudante em Minas Gerais. E, então essa caminhada toda, por assim dizer, de 50 anos, eu tenho acompanhado, nas alegrias e nos sofrimentos. A vida desta província começou pequena, começou com muitas dificuldades e agora a realidade é outra, o mundo é outro, a Igreja pós-conciliar tem novas, novos horizontes, novas perspectivas. Então quero congratular-me com o passado e espero com toda a confiança que apesar dos percalços, apesar das grandes dificuldades quanto às vocações, nós podemos acreditar ainda que a vida franciscana aqui no Rio Grande do Sul, se nós apostarmos nas vocações, poderá realizar grandes, escrever grandes páginas. Parabéns à província, a todos os confrades, aos presentes e aos futuros, agradecendo por aqueles que fizeram a história e que já partiram para a casa do Pai.